o Boletim Cultural desta sexta-feira com as melhores informações do que você pode e você deve curtir neste final de semana, música, cinema e muito mais aqui. Eu quero começar o programa de hoje agradecendo o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982, é a farmácia do seu Luiz Oswaldo Moreira e família cuidando de toda a nossa família também no mercado desde 1982, é, já falei, torna a dizer, né? Há 40 anos aí fazendo o melhor por você, por todo mundo, tá bom? Farmácia Big Forte, Prata 1 no Jardim Pérola em Santa Bárbara do Oeste. Oh, sem demora, vamos com a programação musical rolando aqui no Boletim Cultural. Então, meu diretor, roda a vinheta. Legal, oh, nesta sexta-feira mais conhecida como Hoje, dia 16 de setembro, tem o Angeline, Angeline Rock Duo. É, ele vai se apresentar no TJ Armazém, que fica na rua Francisco Bueno, Número 47, no Jardim Europa, em Nova Odessa. No sabadão não tem Angelino, não tem Deuones, mas no domingo tem. Tem Deuones, lá no Pier 53, em Americana, a partir das 13 horas, 1 hora da tarde. O Pier 53 fica na rua José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados, em Americana. Lugar muito gostoso, aconchegante. De frente com a Praia dos Namorados em Americana, para você curtir com a família, com os amigos, com, sozinho também, com o mozão, por que não, né? Pier 53. E para você que tá sempre afim de curtir música sertaneja, tem sertaneja aqui também, bebê? Ah, claro que tem. É ele, o Fábio Vila, mandando ver hoje, sexta-feira. Fábio Vila, no Rancho da Amizade em Nova Veneza, Sumaré. A partir das 8 horas da noite vai ter também o um show com o Marciano Sena, lá no Rancho da Amizade, que fica na Avenida da Amizade, número 3720, em Nova Veneza, em Sumaré. Muito bom, muito bom curtir o show do Fábio Villa, que ele manda o melhor no violão, na viola, cantando aquele modão de animar a galera mesmo. Já sabadão tem Fábio Vila também, tem ele de novo, lá no Rancho PH a partir das 7 horas da noite, o no Rancho PH que fica na Avenida das Flores, número 1895 em Novo Dessa, lugar muito gostoso e o show do Fábio Vila dispensa comentários com certeza, olha só, e tem aquele barzinho que faz muito sucesso em Campinas, em Barão Geraldo, ele está de volta aqui. É o Maria Bonju, que hoje, sexta-feira, recebe a banda Rose. Eles lançaram aí o um novo single Supernova a partir das 8 horas da noite, mandando o melhor do pop e do rock também. Já amanhã, samadão, tem o quê? Tem Jarmas Clareto agitando o Maria Bonju. Também a partir das 8 horas, também com MPB, Pop Rock e Rock pra você. E no domingão, com a promoção das caipirinhas a noite toda, tem Nico Vilas Boas. Um pouquinho mais cedo, a partir das 7 e 30 da noite, mandando o melhor da MPB pra você. Com o Nico Vilas Boas, o Maria Bonjú fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, Barão Geraldo, em Campinas. Beleza? Legal? Dado o recado? Reforçando o recado para você que foi ao médico e ele receitou o medicamento, é, seja ele manipulado ou não, você pode, você deve contar com a farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982. É a farmácia da família do seu Luiz Oswaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família. É uma farmácia muito completa, com vários departamentos de cosméticos, perfumaria, longevidade. É, tem também o espaço do bebê, com mamadeira, madeira, chupeta, chuquinha, fralda, lenços umedecidos. Que beleza! A farmácia Big Forte Prata 1, lá na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste, tem o telefone, tem o telefone zap para você entrar em contato. E eles entregam aí na sua casa, aí no seu trabalho, cobrando a taxa mínima, com muito conforto, com muita comodidade para você. Farmácia Big Forte, prata 1! Beleza? Ó, agora, no momento tão aguardado por muitos, né, que é... A programação do Cinema MovieCon do Tivoli Shopping Sempre fazendo um sucesso Sempre com a programação em alto nível Então meu diretor, roda essa vinhetaça aí Nas telas do Cinema me... MovieCon do Tivoli Shopping Tem a estreia não, de Orphan 2, A Origem e continua em cartaz o filme predestinado de Arigó Deus. e o espírito do Dr. Fritz minha mãe não me cura não sou eu que curo filho, é o careca. Pede para ele me curar, pai. Também em cartaz, ingresso Nossa, para o paraíso. Ah, perdão. Ah, fala sério. Só pode ser brincadeira. Tem o filme de ação Homem-Aranha, sem volta para casa, versão estendida. E continua em cartaz os filmes de animação Minions 2, a origem de Gru. Não, não olhe. Muito bem, essa é a programação do Movicond do Chibori Shopping que vai até a próxima quarta-feira, dia 21 de setembro, tá bom? Gente, ó, eu quero aproveitar antes de terminar. Pedi para você que ainda não segue a página do Boletim Cultural no Instagram para começar a seguir. É bem simples, Boletim Cultural. Lá é uma extensão do programa aqui na TV SB Notícias. Lá você tem acesso a outras, a essas e mais outras informações do que você pode curtir no final de semana. Além do mais, sempre tem sorteio rolando lá na página do Boletim Cultural no Instagram. Então vale muito a pena você começar a seguir boletim cultural, tá bom? Aproveita também nesse vídeo aqui, ó, tá assistindo no Facebook, no YouTube, senta o dedo aí no like, deixa o seu like, o seu comentário do que você vai curtir no final de semana, de onde você está assistindo, em casa, no trabalho, qual o seu bairro aí, qual a sua cidade, tá bom? E compartilhe também esse vídeo através do WhatsApp, do Facebook, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam curtir de verdade o final de semana, beleza? Fico por aqui então, um forte abraço, valeu e tchau, tchau!